Oh, Lembra é que antes do Real tinha um tal de, acho que era URV, não era o hum, uhum. uma transição, cara. Era eu URV, lembro disso. Para fazer a conversão, não é? Cara, sabe uma coisa o que esquema da eu lembro muito? É. Porque antes as moedas, era tudo muito zeros, né? Então era nota de 100 mil, sei lá, 1 um milhão, umas coisas assim... E aí, Isso. quando virou real, voltou até centavos, cara. E aí, tinha uns porta-moedas, assim. Verdade! Eu lembro cara, você, cara, era, tipo, que era tipo uma molinha moedas. que você colocou as moedinhas. Uma molinha. um não desse. Nossa saca, cara. mano. Cara, no carrinho lá da avó, a gente vendeu muito dessa, desses porta-moedas. Vocês tiveram assim. um carrinho de doce também, que você falou da sua avó, né? Acho que todo mundo fez um de carrinho. Foi, minha Meus pais, anos é, 90, eles lembram que eles compraram... Eles estão fazendo esquema da Danone vendia a Danone, acho que todo mundo, acho que um dia desses nossos pais, nossos avós, acho que teve isso, porque era moda, né? Você ter os carrinhos, vender doce, vender a Danone, vender Yakult, né? Lembro que meu pai, por um tempo, Sim. minha mãe e meu pai, acho que eles tentaram vender Danone, venderam por um tempo aí, eu lembro que eu era bem criancinha, mas eu lembro deles lá com o carrinho, vendendo é. os negócios. É, meu, primeiro, meu primeiro, minha primeira aventura de empreendedor, eu tive um carrinho da Sumineira, lembra a Sumineira, queijos da Sumineira? Sim, uhum. Sumineira, okay. E aí, não, Sumineira, cara, era um de Minas, né? Cara? Era do sul de Minas. Isso, ah, de Minas. Ah, oh, ah, caralho, ah, mano, eu pensei perguntei. que era do norte do Pará. Ó, oh, tá vendo? Vocês estão ligados no é. que eu tô falando, hein? E aí esses caras, cara, montaram um esquema tipo Yakult, sabe assim? E aí, cara, eu, eu, eu tava, tinha um amigo, falou, vamos comprar aí junto aí um, um estoque aí, vamos, vamos começar a vender. Vamos comprar os queijos? Aí, queijo. cara... Hã? Vamos comprar os queijos? É, aí, sabe o que nós fizemos, cara? A gente viu que a gente não levava muito jeito pra ficar com esse negócio na rua. Eu tinha vergonha, né, cara? Não sei porquê. Moleque, né, cara? Mas eu era muito novo, cara. Aí, falou, vamos comprar uns carrinhos. E aí, a gente bota umas mulher para vender para nós, né? Bota aí uma, uma mulher, é, homem que queira é, vender. Olha, empreendedorismo gente. dos anos 90. E aí, cara, ish, aí o que, que eu fiz? Fizemos o cadastro das pessoas, né? Aí veio tudo que é tipo de, de vendedor, né? E, cara, a gente começou a fornecer e vendia sobre consignação, né? Cara, até que deu certo, aí depois começou a dar uns rolos, cara, o pessoal não vendia e comia, sabe, a mercadoria não tinha para pagar, Carai, Esse aí, uma... é, cara. Juvenil, você aí, menininho, garoto juvenil, menininho, que está nos ouvindo aí, você acha que empreendedorismo agora é empíricos, é ações? Anos 90, Ai, não, empreendedorismo não, é vai comprar ser, carrinho e colocar as tiazinha pra vender. É, mano, a gente fez isso aí um monte lá em Mauá, BC Paulista, cara, BC Paulista. Só que a tia começou e... com o estoque. Cara, um dia a gente foi na casa receber, né? Que a gente tinha um período, acho que era cada 15 dias. Eu cheguei Ai, na casa cara. da mulher lá e falei, ó. Oi, tudo bem? Dona fulana, vim aqui receber e tal. E ela, então, seu Adriano, senta aí, né? Sabe o que que é? A situação tá difícil e a gente acabou comendo todos os queijos aí, os requeijões. A criançada queria comer iogurte, não tinha dinheiro pra comprar. E, cara, oh, eu, o maior coração mole, velho. É e o também. né? É, cara, é pessoal humilde. E a gente... O que que vai fazer, cara? Vai fechar, porque não dá para ficar mintando falência. o povo. Foi a falência. É. Qual o motivo da falência? Consumo interno. É, consumo interno. Meu, com o meu estoque. Com o meu estoque. Cara, eu sei que... Não sei se essas vendedoras não se conheciam, mas combinaram. Porque comeram tudo o estoque. Acho que elas era tudo junto, né? Vamos comer o estoque e, a gente e vai fazer não, aí vai que mandar que embora todo mundo? mundo? Hã? Vamos comer o estoque todo mundo junto. Ele vai mandar em é, todo mundo. Não tinha não um WhatsApp naquela época, então não deu pra combinar, não. Não tinha grupo naquela época, não. E aí, cara, a gente ficou com dó e não conseguiu cobrar. O pessoal humilde e tal. Falei, Quer saber, meu? Eu não, não quero mais fazer isso aí, não. Vou fazer outra coisa. Nossa, lembrei.